Livro Na Hora do Adeus, pelo Espírito Luiz Sérgio, livro psicografado por Irene Pacheco Machado Capítulo 11 Grave Comprometimento Encontrávamos-nos agora em um cemitério, onde apenas uma dez pessoas davam adeus a Roberto. Se na parte física eram poucos, na parte espiritual eram tantos, que para nos aproximarmos tivemos de vencer a multidão. Quem é ele, Henrico? Um matador profissional. Um homem que se alimentou de ódio. É inacreditável o que fazem os sanguinários profissionais. Como pode o um ser humano chegar a matar duzentas pessoas? Levei um susto. Pelo amor de Deus, o que estamos fazendo aqui? Pensei que o Luiz Sérgio que conheço gostaria de contar aos seus leitores o que acontece com um espírito tão comprometido como o de Roberto. E ele onde está? Aí vemos apenas o seu corpo físico, se assim podemos chamar a um corpo deformado por várias perfurações à bala. Se você aguçar a sua sensibilidade, vai encontrar o espírito de Roberto. E eu... Tudo fazia para vê-lo, mas a minha curiosidade não me permitia enxergá-lo, e quando o consegui, levei outro susto. Roberto apresentava um corpo físico forte, musculoso, com mais ou menos um metro e oitenta de altura. E ali, enleado ao seu físico, havia uma massa perispiritual disforme, que rugia de ódio. — Henrico, como pode isso acontecer? — Roberto perdeu a forma perispiritual. Então o espírito retroage, indagou plácido. O espírito de Roberto jamais perecerá, pois Deus o criou uma chama eterna. Mas, entretanto, a sua veste, o perispírito, foi sendo rasgada a cada ação uma cometida, respondeu-lhes Henrico. E como ele vai andar? Eu não vejo suas pernas nem seus pés. Irmãos, quando estamos encarnados... O perispírito serve de intermediário entre o espírito e a matéria, transmitindo ao espírito as impressões dos sentidos físicos e comunicando ao corpo as vontades do espírito. Quando morre o corpo físico, o perispírito dele se desprende, mas continua servindo ao espírito, pois é como ser o intermediário para com os planos espirituais e materiais. Sendo o perispírito maleável, as ações do espírito são nele refletidas. Não esqueçamos que Roberto levou a morte física a mais de 200 pessoas. O seu perispírito a cada má ação foi violentado, chegando à condição que se encontra hoje, totalmente disforme. E para reencarnar um laço fluídico, que é a expansão do perispírito, liga-se ao óvulo fecundado e vai dirigindo a formação do corpo físico caso de Roberto, a cada ato indigno, o seu perispírito foi deformando-se. Ao reencarnarmos muitas vezes, voltamos com algumas lesões no perispírito, e que no corpo físico se refletirão como uma doença ou uma deformidade. À medida que vivemos a moralidade no corpo físico, vão sendo repercutidas no perispírito as nossas boas ações. Com Roberto, Deu-se o contrário. Ele só plasmou ódio no seu perispírito, e hoje nem forma tem. Nós somos os arquitetos dos corpos físicos e perispiritual. Deus criou o espírito imortal, mas se este não se tornar bom, terá de sofrer as consequências dos seus atos. E com a explicação de Henrico pudemos melhor divisar uma forma ovoide, gosmenta, lutando para voltar a ocupar o seu espaço junto ao corpo físico. Mas cada vez que tentava, as energias do duplo, como um esmeril, queimavam-lhe ainda mais a massa perispiritual. Era uma luta do hóspede indesejável para o corpo físico e o duplo. Amigo do físico, era seu guardião implacável. E o espírito doente, atordoado, pois nunca procurou Deus quando no corpo físico, agora não compreendia os fatos. Alguém fez uma oração, mas aquele homem que se orgulhava da sua coragem e tinha sede de sangue, trancafiado no túmulo da dor, nem sabia pedir socorro. Os fios que ligam os corpos embaraçados não tinham condição de se acomodar. O comprometimento de Roberto para com a lei de Deus era enorme. Deus cria sem cessar e Roberto matava os seus filhos, aquele espírito tão mau que se orgulhava de tirar a vida dos seus semelhantes, ali jazia inerte, sem saber como libertar-se, agora que a laje do túmulo iria prendê-lo muito mais. Aproveitando o conhecimento de Henrico, indaguei. E os centros de força que ficam no perispírito, o que foi feito deles? Luiz, os centros de força têm a função de captar os fluidos espirituais. O fluido universal absorvido sob a forma de fluido vital, circula por esses diversos centros de forças, canalizando-os segundo o padrão vibratório de cada pessoa, para as rodas energéticas que se encontram no duplo etérico, e estas o distribuem para os órgãos que dão vitalidade ao corpo físico. Quando a nossa mente, por atos contrários à lei divina, prejudica essa harmonia, espírito sofre agressão e vai se deformando porque a ação desequilibrante atinge os centros de força no homem embrutecido eles se desajustam vivendo o corpo físico quase totalmente das reservas energéticas do duplo os centros de força vão compensando um ou carregando o outro enquanto o espírito desequilibrado vai cometendo seus desatinos quando chega o desencarne o perispírito está deformado. As chamadas pás dos centros de força apresentam-se tão danificadas que dificilmente podemos divisá-las. Deus é quem está castigando Roberto? Claro que não. Ele que não aproveitou o tesouro da reencarnação e usou mal a sua mente, destruindo tudo que Deus planejou para ele. O espírito de Roberto debatia-se como se estivesse sem ar. Podemos ajudá-lo? perguntei a Henrico. Não. Para cuidar dos ovoides, há irmãos qualificados e também de alta elevação. Só esses espíritos têm condição de prestar ajuda a doentes como Roberto. E esses inúmeros espíritos que estão esperando por ele? São as suas vítimas. Mas no dia em que Roberto puder sair de junto do corpo físico, eles nem o verão. Será uma ação tão rápida dos técnicos que eles, coitados... Guardarão o túmulo por muitos dias até perceberem que Roberto foi levado para a chamada colônia da Segunda Morte. Segunda Morte? Explique-nos, por favor. Roberto foi assassinado e o seu corpo material ficará na terra. Voltará ao pó. Mas ele era tão escravo do corpo físico que quando for retirado sentirá como se tivesse morrido outra vez. E buscará desesperadamente o físico como se este fosse o seu dono. Existem mais casos como o de Roberto? Existem. Mas graças a Deus não são tantos os que deformam seu perispírito como vemos o de Roberto. Olhei a família que dali se retirava e ainda fitei aquele espírito temido até pelas autoridades. Todo enrolado, mas parecendo um limai. Busquei seus olhos e constatei que sua cor era meio esverdeada. Mas continham tanto ódio que baixei a cabeça e orei a boca imensa apenas compunha aquele disco informe como pode um ser deformar o seu perispírito dessa maneira quanto tempo ele aí vai ficar, indagou Pamela até dispersar um pouco mais seu fluido vital respondeu Henrico entretanto os socorristas o ajudarão nessa tarefa eu fui saindo. Era demais para o meu espírito. O movimento no plano físico era pequeno, mas na espiritualidade era imenso. As vítimas daquele homem, verdadeiras feras, buscavam-no com ódio. Lembrei-me de o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Em seu frenesi, o homem colérico... A tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os, porque não lhe obedecem. Ah, se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Se ele tivesse tentado praticar a caridade, sua vida seria outra. Henrico demorou a sair de perto de Roberto, mas eu, porém, adiantei-me e procurei outra capela. Capítulo 12 O Peso do Orgulho e do Despotismo Como sempre, o bate-boca era normal. Até risos eram ouvidos ao lado do corpo. Em uma sala estavam os comes e bebes e nem parecia um enterro, e sim uma festa. Os filhos de Laurindo choravam muito, assim como sua esposa. Mas, entretanto, os ditos amigos contavam casos, riam de quando, em vez, iam abastecer-se de comida e refrigerantes. No plano espiritual, pelo menos uns dois metros e oitenta centímetros separavam o perispírito de Laurindo do seu corpo físico. Era como se ele estivesse em um mezanino, só que deitado em uma cama sendo tratado, enquanto o corpo coberto de flores era velado pela família e pelos amigos. Mesmo já separado do físico, Laurindo ainda dependia dele, pois estava ocorrendo o desligamento. Fixando bem o olhar, eu fui vendo que os fios que ligam o corpo perispiritual ao físico são uma expansão do perispírito. Quando ocorre o desligamento, estes fios voltam um a um para o seu real dono, o corpo perispiritual. Estando o espírito em desequilíbrio, há uma dificuldade imensa em ocorrer esse retorno. E o espírito sofre até que se complete o desligamento. Isto é, até que ocorra a volta de todos os elementos que pertencem ao perispírito. Laurindo, que aparentava tranquilidade, sofria como se estivesse sem ar, pois os fios me pareceram embaraçados. E nisso entraram os meus amigos e começamos a orar tentando ajudá-lo. Esse come, come não está perturbando a família, Henrico? A família não pois ela está também participando da festa, agora laurindo sim, porque ele está sentindo-se asfixi... asfixiado, custando-lhe alçar o voo. Hoje em dia, até jantares são encomendados pela família como gentileza aos amigos, para que ninguém sinta fome durante o velório. Você acha certo isso, Henrico? Quem sou eu para dizer que não? O nosso trabalho não é criticar e se esclarecer, quem come ou serve algo na capela é dono da sua consciência. O que está me preocupando é que agora a capela está lotada, mas vamos ver daqui a pouco. E como Henrico tinha razão. Logo que a noite chegou, a família foi ficando sozinha. Interessante isso. Poucos têm condição de passar a noite acordados. E apenas a família sofrida vela o corpo pois os ditos amigos sentem sono. Mas é duro passar a noite toda velando um corpo inerte. Não, Luiz, não é o corpo que precisa de companhia, e sim aqueles que estão sofrendo muito. Infelizmente, poucos têm a coragem e o desprendimento para praticar um ato tão nobre de fraternidade. Até às dez da noite ainda ficam, depois disso não conseguem. O sono para muitas pessoas é como o ar. Se lhes falta, sente-se mal. E para outros, só o fato de estarem ajudando já lhes é gratificante. Eu reparei a viúva, os filhos e mais um senhor. Só eles ali ficaram, na fria e triste capela. Para Laurindo, foi ótimo. Depois que o silêncio se fez, ele conseguiu livrar-se do corpo físico. E quando isso ocorreu, cerrou os olhos e adormeceu. Junto aos encarregados espirituais do cemitério oramos a noite toda. As velas iam se gastando, mas as nossas orações eram jatos de luz sobre o corpo e o perispírito de Laurindo. Bom será o dia em que todas as criaturas puderem compreender a grandeza da prece e mantiverem conduta digna em uma capela olhei o perispírito de Laurindo e percebi ser ele um homem grosseiro porém, muito menos grosseiro do que o de Roberto por isso, mesmo desencarnado, estava imantado dos elementos do mundo físico sendo essa a causa de não conseguir alçar voo perguntei aos meus amigos o que Laurindo fez? como ele era no seu corpo físico. Avaro, trapaceiro, violento. Vivia agredindo os outros com palavras, pois se julgava daqueles que não levam desaforo para casa. Era duro com a família. Chegava a ser mesquinho, cobrando tudo dos filhos. A mulher, coitada, não tinha direito a nada. Então ele não foi um homem mau. Somente Cricri, -cri, não é, Henrico? Indaguei. Sim. Ele não atou ninguém, nunca roubou, mas levou a tristeza e a preocupação a muitos corações. No trabalho, ele perseguiu os colegas e era delator das faltas alheias. E é por causa desse apego às coisas terrenas que ele, agarrado à matéria, está encontrando dificuldade em se ver livre do corpo físico. Apesar de já estar separado do corpo de carne, ainda tem os fios ligados ao físico. Eu fiquei olhando os dois corpos e pensei Como é triste o avarento Ele não dá sequer amor à sua família Julgando que isso o enfraquece junto aos seus filhos Aquele senhor que ora tinha os olhos cheios de lágrimas Agora questionava-se Por que não me dediquei à família que tanto amo? Por que não tive coragem de lhes dizer o quanto eu os amo? Por que eu julgava tanto que eles só gastavam? De tudo eu reclamava, sentia-se a pior das criaturas, quando sua esposa começou a recordar as horas em que ele era bondoso e preocupado com os filhos. E aquele corpo físico, velado com o amor, como que expulsou as ligações que não mais tinham valor para ele. O respeito daquela viúva era grande para com o marido, mesmo tendo ele sido tão bruto para ela o corpo inerte de Laurindo fez calar aquela voz tão dura. Mas os lábios de uma mulher digna, companheira, lhe cobriram com o manto do amor e do respeito. E falei para o grupo. Eu tenho horror de homem que se julga o dono da esposa e só sabe gritar com ela, procurando desmoralizá-la a cada momento. Acho que aquele que se julga com o direito de viver humilhando alguém é um infeliz, pois não sabe respeitar o seu próximo, às vezes, presencio homens tratando a esposa como se ela fosse débil mental Eu fico com muita pena Ele se julga amado e respeitado Mas no fundo, a mulher só lhe dedica companheirismo e amizade Porque há muito, as suas grosserias já mataram o seu amor As mulheres, na sua totalidade, anseiam por delicadeza e educação Bravo, está romântico, brincou Plácido e eu apenas sorri quando presencio esses fatos eu sinto vontade de me materializar para falar com esses tiranos domésticos que fazem com que suas famílias e seus subordinados lhes sofram peso do orgulho e do despotismo como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmos não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos que o chamariam à ordem Acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que lhes não podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer, Aqui mando e sou obedecido, Sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar, Eu sou detestado. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 6. Defensor das mulheres, Luiz? Não, Plácido. Defensor da paz. Esses homens doentes da alma que gostam de gritar com os outros só levam desespero ao coração do seu próximo esbofeteiam filhos e vivem agredi-los terminada a tarefa Henrique convidou-nos a visitar outro lugar e dali saímos capítulo 13 consolo aos aflitos entramos na casa de Alaidinha e a encontramos deitada em um sofá ela chorava baixinho a doméstica da casa, a cada instante, lhe oferecia alguma coisa, mas chorosa e infeliz, nada aceitava. Foi quando um grupo de senhoras adentrou a sala. Foram-lhe aplicar passes. A Laidinha recebeu-as com delicadeza, julgando que pudessem aliviar-lhe a dor. Contudo, logo começaram os conselhos. A Laidinha, não fique assim. Seu filho deve estar sofrendo por sua causa.» A Laidinha chorando respondeu, por favor, não fale isso. Eu jamais quero prejudicar o meu filho, mas eu não consigo me alegrar. E a outra mulher retrucou. Você tem de tentar ir ao cinema, sair de casa, porque assim, pelo amor de Deus, fale. Porque assim o quê? É, seu filho está... E os conselhos iam chegando a mulher que antes estava triste agora além da tristeza estava desesperada parecia que ela que fora culpada da morte prematura do filho de 18 anos e eu não aguentei eu me aproximei de Doralice e a intuía dizer que nada Laidinha, chore ponha para fora do seu coração as tristezas não as guarde no peito chore que as lágrimas serão gotas orvalhadas de saudade Jesus não se zangou com as Verônicas porque elas estavam chorando. Quem tem o direito de mandar uma mulher-mãe buscar o sorriso quando a sua alma chora? As outras não acreditavam no que estavam ouvindo. Doralice indo contra a nossa orientação? O que faz mal ao espírito são as revoltas, as blasfêmias. As lágrimas e a saudade não irão mudar a caminhada do recém-desencarnado. Uma das mulheres, discordando de Doralice, interrogou. Você acha certo ela ficar deitada o dia todo chorando? Ela ainda não se levantou porque o seu corpo está fraco, trêmulo de dor e de saudade. Mas se todos os dias viermos aqui aplicar-lhe um passe e orar, logo ela estará em condições de voltar a viver normalmente. No momento, ninguém tem o direito de lhe perturbar o silêncio e a dor. A Laidinha gostou das palavras de Doralice e acentuou. Só quem está passando por um momento difícil pode aconselhar o outro. É fácil mandar alguém parar de chorar. O difícil é ter condição de diminuir a dor do outro. Eu choro porque estou sentindo muita dor e tristeza. A aflição dilacera o meu coração. E Jesus disse, Bem-aventurados os aflitos, completou Doralice. A Laidinha prosseguiu. As preocupações do dia a dia... As tristezas e as dores nada são diante da aflição que estou vivendo. Eu sinto-me no fundo de um abismo, desejando sair. Mas por ter olhos repletos de lágrimas, não divisa a saída. Mas eu espero que Deus me dê o consolo. Minha fé em Jesus será a corda por onde buscarei a salvação. As outras ainda tentaram dizer, não chore. Vai fazer mal ao espírito do seu filho, coitadinho dele. Com a sua tristeza, ele está sofrendo. Meu Deus, quem não tem condição de ajudar deve calar-se. Mais fazem mal as palavras erradas do que o silêncio. Visitar quem está sofrendo é uma bênção, mas deve-se ter o cuidado para não aumentar a dor. Quando a Laidinha se afastou por um momento, as outras duas comentaram. Coitada da Laidinha, está obsediada. O filho está lhe perturbando. Doralice discordou da amiga, dizendo, Pelo amor de Deus, a Laidinha é apenas uma mãe que está sofrendo. O seu filho jamais irá obsediar a quem tanto ama. Coitado, ele não sabe que está perturbando a mãe. Retrucou a outra. Por favor, vamos mudar de assunto? Sugeriu Doralice. É pena que existam pessoas que estão na doutrina, mas ainda não aceitam como consolador prometido por Jesus. A doutrina é um lenço branco que deve secar as lágrimas e jamais levar o desespero. Quando não se tem conhecimento, é preferível calar. Falar bobagens querendo ajudar é o mesmo que desejar nadar sem saber. Quem está sofrendo precisa do remédio da esperança. Dizer a uma mãe que ela está sendo obsediada pelo filho é levá-la ao desespero. É muito complicado o que pensa o homem em relação à dor, disse Henrico. Ao falar bem-aventurados os aflitos, Jesus não quis dizer que a dor é uma felicidade. Ele quis ensinar que bendito é aquele que mesmo em aflição tem força para buscar o Criador e jamais blasfemar contra ele. Os aflitos são aqueles que passam por uma dor como a que está sofrendo a laidinha, o que está atravessando um período de doença grave. As pequenas preocupações, as tristezas do dia a dia, são incômodos para a alma. Mas o ser humano, delas se livram. Agora, nas aflições, só Deus e Jesus têm condição de ajudar. O homem pode dar o remédio da palavra amiga, mas só eles curam as feridas das aflições. Se não fosse a Dora Alice, a Laidinha teria ficado mais perturbada. Quando terminaram de falar, fizeram uma prece e se retiraram. Alaidinha abriu o Evangelho Segundo o Espiritismo no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos e sentiu que o livro amigo era a mão de Jesus amparando-a nas suas aflições. Todos nós, em silêncio, escutamos gratificados por ter Alaidinha, uma saudosa mãe, encontrado o consolo no Evangelho querido. E quando saímos, Enrico falou... A doutrina espírita é uma doutrina de amor e de esperança. Pena que muitos a julgam um conto de terror. O que aconteceu com a Laidinha é um alerta que todos que estudam a doutrina dos espíritos devem saber. Ficamos muito tristes quando ouvimos expositores e médiuns pregando uma doutrina de medo que diz que todos vão para um brau sem uma explicação sequer. Só afirmando que todos têm de passar pelo umbral E não é verdade? Indaguei Passam Nós mesmos estamos trabalhando nele Mas poucos ficam durante anos nos vales de sofrimento Quase todas as colônias de socorro estão nos umbrais Onde os espíritos são hospitalizados, tratados e têm condição de trabalhar Para outras religiões existem um inferno e as penas eternas e para a terceira revelação, que é a doutrina espírita, há muitas moradas na casa do Pai. E os umbrais são zonas de sofrimento por onde os espíritos imperfeitos irão passando, de acordo com a sua vibração espiritual. Existem os vales de sofrimento, os vales dos ovoides, enfim, vários lugares. Mas não conhecemos o inferno e nem o umbral por onde dizem que obrigatoriamente todos têm de passar. Henrico, já trabalhamos em lugares horríveis, o um inferno mesmo. Tais lugares existem, mas junto a eles, Jesus sempre está dando a sua assistência. E quem se propõe a dali, sair logo, é ajudado. Falamos isso porque estamos vendo que na doutrina espírita, o consolador prometido por Jesus, uma doutrina sem dogmas, sem talismãs, sem crendices sem amuletos e sem estátuas muitos espíritas invigilantes estão colocando a bandeira do medo do terror dizendo ao encontrar um sofrido homem que ele está cumprindo pena expiatória que a mulher que leva uma surra do marido está cumprindo com os desígnios de Deus que o filho que agride os pais é porque é um inimigo do passado e não é Henrico? não, não é Existe a lei de ação e de reação. O Consolador veio para explicar o que o Cristo ainda não podia esclarecer por estarem as criaturas na infância da humanidade. A doutrina ensina o homem o quanto Deus é justo, o quanto o homem é amado por Ele, por ser seu filho. Para você, Henrico, não existe o karma? Nem conhecemos essa palavra. Para nós, o que existe é a bondade de Deus manifestada sobre todas as suas criaturas. Cada ser tem um livro de sua vida, no qual escreve com os sentimentos que carrega no coração. A reencarnação é o reencontro de tudo o que deixamos ontem. Mas não é por isso que temos de pagar nossas dívidas de maneira dura e cruel para aliviarmos as partes envolvidas. O homem recebe de Deus uma consciência adormecida. E seu espírito aprendeu nas aulas da espiritualidade que precisa ser bom. E vai buscar o inimigo de ontem. Ambos terão oportunidade de pagar as suas contas pretéritas. Com trabalho, com lealdade e com amor. Caso contrário, se ao se reencontrarem, iniciarem as mesmas brigas, os mesmos erros, ou se buscarem as noitadas, as orgias da vida caminharão para a estrada da dor mas a todos Deus oferta uma nova oportunidade para que os faltosos se redimam e não que matem quem os matou ontem entendi entendi, entendi por isso sempre aconselhamos quem não tem ainda a condição de oferecer a verdade ao Cristo através da doutrina deve ficar com as palavras de consolação quem está sofrendo não vai gostar de ouvir sobre débitos passados. Não vai entender o que é obsessão. O sofredor está em busca de amor e de paz. A hora certa para se falar de sofrimento, de provas, de expiações. E não quando somos chamados a consolar quem está sofrendo. O que deve fazer um grupo ao levar o consolo a quem está passando pela dor da saudade? Orar cantar músicas espíritas de fundo evangélico, ler alguns livros consoladores, jamais emitir opiniões próprias, falar o menos possível. Quem está sofrendo precisa de amparo. Melhor é um forte abraço do que palavras vãs. Sabe, Henrico, a doutrina espírita ainda não é conhecida por alguns que se dizem pertencer a ela. Tem razão, Luiz Sérgio. O homem, quando se torna espírita e permanece espírita verdadeiro, ele já abdicou de tudo que é antidoutrinário, o que muitos não conseguem. Algumas religiões apresentam coisas palpáveis, oração para amansar marido, velas, amuletos, talismãs e etc. A doutrina só oferece uma seta que indica o caminho que vai ao Pai, o caminho de Jesus, e o homem gosta de sentir algo de concreto que lhe faça companhia. A doutrina dá mais que isso. Só que aquele que a descobre tem de buscar Deus. É Ele, o Pai Nosso de cada dia, que nos mostra os nossos erros. A luta do homem espírita não é com o próximo, é consigo mesmo, sempre buscando a consciência, o único amparo verdadeiro onde está contido o decálogo, os mandamentos da lei de Deus. O homem que o respeita e procura Viver de acordo com ele tem mais do que amuletos, tem a verdade que o liberta do corpo físico, fazendo dele um homem de bem. Por isso somos tão poucos. A doutrina não permite muita coisa, não é, Henrico? Luiz, na doutrina se respeita o livre arbítrio. Agora nem tudo o que queremos fazer é certo. E como espíritas conhecemos os erros e os acertos. Se erramos, erramos conscientemente. Então, calei-me para melhor fixar os ensinamentos.